Menino, come devagar, pelo amor de Deus Que que é isso? Tá faltando comida no Brasil? Não, meu filho, eu tô com fome ter um apetite de leão Tô vendo isso E eu catei o duplo sentido da frase, tá? Menino, vem tomar café, não vai demorar um pouquinho, ele vai comer tudo dessa mesa, inclusive o um copo. Que isso? Ah, eu tô esperando, de tô deixando vocês botarem papo em dia, né? Matar a saudade. Olha, Michele Ian fala tanto de você. Tá vendo? Tá vendo? Sempre falei de você, Michele. Sempre falei bem. Mentira, ele mente. Fica aí com a gente, toma café, não vai dar nada não. Até porque se deixar a gente conversar, a gente vai ficar aqui dois meses, dois anos, duas vidas. Falando mal da vida dos outros, comentando a vida dos outros. Fica aí, relaxa. Daqui a pouco eu deixo vocês turistarem que eu tenho mais o que fazer também. Ué, peraí. Então você tá querendo dizer que você... você não vem com a gente? Claro que não, né Ian? Vocês estão indo de mel. Vou fazer o quê? Segurar a vela? Ainda mais todos os lugares que você já foram. Eu fui e voltei e voltei de novo com certo alguém. Olha! Então quer dizer que tem um certo alguém, Michele? Não tem um certo alguém. Tem alguns errados que eu tô me divertindo enquanto aparecendo. Mas vem cá, não fala de mim não, quero saber de vocês. Bruno, foge. Foge quando dá tempo. Esse menino não atiçou o nome, você é franzino. Ele vai te partir ao meio. Foge logo, pelo Eu Acho que dá tempo até de não é lado esse casamento aí. Que isso, aí. tá maluca? Você tá tentando o quê, Michelle? Você tá me ajudar? Você quer acabar com o meu casamento. Vaca, fica quieta. O Ian hum. sabe como eu gosto dele. Como eu amo ele. Ele sabe que todos os meus planos, os menores e os maiores, passam por ele. <risos> tá vendo? Ai, eu te amo, viu? Ai, ah, gente, como amor é lindo. Olha, cultivem isso dentro de vocês, viu? William a pimenta? É. Forte no um tsunami? É. Mas é dono do maior coração que eu já vi na minha vida. Sorte de quem fica ao lado dele. Você deve ter as mesmas qualidades, né? Afinal, né, amigo? Só beleza enjoa, né? A gente precisa mais de conteúdo do que capa. E, ó, eu desejo a melhor lua de mel pra vocês. A melhor do mundo. Obrigado, Michelle. Isso, Michel, isso. Faz, faz eu chorar na Europa e na frente do boy. Vai, faz, faz. Sacanagem, isso, tá? Você tá ferrada comigo, tu tá? Ferrada comigo. Olha, Bruno, eu te achava um sonso, sabia? Mas um sonso daquela melhor maneira possível, sabe? Aquela cara de quem comia quieto. Ah, mas ele come falando também. Olha, mas eu te conhecendo pessoalmente... Eu acho até você ainda sonso, mas a título de nobreza, porque tá fazendo meu amigo muito feliz. E se ele tá feliz, eu fico em paz. Hum, obrigado. O que eu mais quero é fazer esse maluco feliz. E amar muito ele. Eu espero que ele saiba disso. Ele sabendo, não quero mais nada. Ai, chora, bicho. Chora tudo. Chora que na Europa pode. Depois do que ele fala, meu Deus. Te amo, viu? Te amo, Bruno. Te amo muito. Duvida disso não, tá? Não precisa chorar pra me falar isso. Ai, aqui é os olhos da gente transbordam que o coração tá cheio. Sei lá, acho que eu tô chorando de de amor, de gratidão, de tudo, viu? Ah, te amo, Marrento. Não é pouco não, tá? Te amo mais. Ah, pronto. Acabou. Ei, ei, É café da manhã, não é outra coisa não. Para, para, para, para. A gente, separa, para, pelo amor de Deus. Joga água. Balde, traz um balde. Chama o balde. Balde, vem cá, traz uma água aqui. Traz o balde, traz a água. A água gelada, gente. Separa essa merda, pelo amor de Deus. Mas como é que fala aqui a água em. Tudo infra... o bem? Meu amor, vou te falar uma coisa, hein? Olha, automático na Europa. Automático. Sua vida na Europa tá andando, hein? Meu filho, qualquer um aqui na Europa tem uma vida boa. Cadê? Peraí, deixa eu ver. Audio. Bota uma música. Tchau, tchau. Ir. Ir. Fast, face Vamos hum, hum, lá. make a way, make a way, make a way to the crowd. Aquela galera And, And I, I need, need you. you And I miss you And now I wonder Is If I could go sky Into the sky Into the sky Into the time They pass by Cause you know How I run It doesn't Just ride It doesn't ride You Senhora! Ah, meu <risos> Deus! Olha, eu vou te falar uma... Que língua que fala aqui, Michelle, na Europa? Só pra ter certeza, porque se a gente precisar de um inglês, a gente passa a ver como A é. gente fala um monte de língua aqui, mas a gente não vai falar nenhuma, você já viu que, que a merda vai dar. Então né? vamos, E Bruno! Que gente, vamos aonde? É é você vai no outro carro do teu amigo, do teu marido, namorado, esposo, casado. Com guia, gente, é isso? E você... Não, eu vou... Já te falei, bicha. Vai curtir. Se bem que. Uhum. A, daquele homem lá, você não precisa falar em língua nenhuma. É? Já tá falando outra língua. Já. Nossa, Michelle, eu nem te conto. Mas, não, quer não dizer, co eu te, co te co conto. Calma, depois, co depois, depois, co co Michelle, juízo ah. aí. Ah. Juízo hein? Ah, ah. <risos> Beijo. Beijo, amor! É, Bruno. Aqui, tô indo. Vai, tá? a, a gente conversa depois pra fazer alguma coisa. Vamos marcar de almoçar, jantar, fazer qualquer coisa, o que envolva comida. Tá. Eu tô precisando de uma comida. Ah, Janda! Então, não vai me responder? Marina, mas por que dessa pergunta agora? Por que dessa pergunta, assim, do nada? Primeiro é só curiosidade mesmo. E depois, pelo que eu tenho observado. Você sabe que eu observo muito bem o que eu já te falei. Eu preciso saber o que você está pensando, o que você está sentindo. A gente falou tão pouco sobre essa viagem, sabe? Rafa... Você sabe que você pode se abrir comigo, não sabe? Claro que sei. Mas é porque, de fato, eu não tenho nada pra poder falar, sabe? As passagens estão compradas, o Henrique já tá lá resolvendo sobre matrícula, vendo onde a gente vai morar. Ele vai voltar, vai pegar as coisas e a gente vai viajar. Só isso. Sabe o que eu penso? Diga. Eu penso que às vezes você tá indo só por causa do Henrique que você não está 100% feliz, eu tô certa? Né? Assim, se me perguntassem hoje Rafael, qual país você desejaria morar? Conhecer pessoas novas, conhecer lugares? Eu de bate pronto, eu juro pra você que eu responderia Estados Unidos, Austrália Eu sonho em conhecer o Japão Mas é que a Itália, eu nunca tive esse sonho assim, sabe? Mas nada também me impede de ser feliz em outro lugar Certo? Me promete uma coisa. Não vai só por causa do Henrique, não. Você tem que ir por vontade sua, exclusivamente sua. Eu não quero que você vá nessas condições, Rafa. Olha, o Henrique vai ter que entender, sabe? Se for o destino ele ir, você ficar... Ele fica lá estudando, você fica aqui correndo atrás dos seus sonhos. Mas aqui... Marina, eu não tô indo obrigado, tá? Eu aceitei ir. Eu quero ir. Até porque vão ser pouquíssimos meses. O Henrique vai estar lá estudando e se preparando pra gente voltar pro Brasil. Na verdade eu tô mais consciente de tudo que eu vou. Quer dizer, que a gente vai viver lá. Bom, sendo assim, eu fico mais tranquila, mais aliviada. Eu quero a sua felicidade, Rafa. Se você tá feliz, eu tô feliz. Eu acho certeza que eu também tô. E também tô muito ansioso e nervoso pra sermos só nós dois. Nossa, não vejo a hora. Eu quero muito ir. Eu quero ir com ele, sabe? Só que agora o que eu mais quero no momento é comer, porque eu tô morrendo de fome. <risos> vamos comer alguma coisa. Ai, vamos dizer que eu também tô morrendo de fome. <risos> então, tá. A gente Vai. pode ir naquele restaurante. Bruno! Bruno, pelo... é, é sério, eu tô falando sério. Cada pedacinho desse lugar é legal, cada pedacinho desse lugar é bonito, pelo amor de Deus. Olha pra isso, gente. É, é, eu tô encantado, sério, sério mesmo. Calma que a gente ainda nem começou, ainda tem muita coisa legal pra ver. O Guia vai levar a gente em cada lugar é incrível. E vem cá, Bruno. Você acha que é muita loucura querer morar aqui? Por enquanto sim, né? Mas quem sabe um dia. Você moraria aqui comigo? Você moraria até embaixo da ponte, seu maluco. Para de falar isso, Bruno. Para que eu arranco a sua calça aqui agora. E você vai ver só. Eu te mostro do que eu sou capaz. E alá é o guia. Yeah. Olha, eu vou te falar uma coisa. Alguém me guia que eu tô sem direção, hein? Vamos. Esse guia, ele lê meu pensamento, tá? Pela oh, cara yeah. dele, ele já quer rir da minha cara. Ele quer rir da minha cara, Bruno. Vamos, olha que a cara dele. Tô indo, Bruno. Ei, guia. Me guia aqui. Ai, velho. Pela... Ai, tem essa conta de luz que tá vencida. Essa daqui que vai vencer já na semana que vem é ah, melhor eu pagar essas duas, né? Hum. Ah, ainda tem que separar dinheiro para as compras do mês hum, fatura do cartão meu Deus, eu estourei a fatura do cartão se bem que se eu pagar a fatura do cartão libera o limite e eu já consigo fazer as compras do mês eu vou fazer isso então, celular, internet, gás, meu Deus, de onde vem tanta coisa? Da onde vem tanta conta? Ai. Ei, nem te vi aí. Tá fazendo o quê? Quietinha que tinha assim me olhando? Dá um aperto te ver assim, sabia? Ah, assim como? Fazendo umas contas aí pra fechar e você levando essa casa toda sozinho ai não fica assim não, eu já falei que não precisa, tá? ficar pensando nisso. Não sei, mas eu sem poder te ajudar, ganhando só essa merreca que minha mãe dá. Meu bem, eu já falei sobre isso, você não precisa se preocupar e você não tá trabalhando. Sim, mas eu já tô desesperado já com isso. Fica tranquilo, esse mês eu vou dar uma apertada aqui, vou reduzir alguns gastos necessários, vai dar tudo certo. Eu ainda tenho dinheiro pra receber do blog, da consultoria, das mídias, daquela galeria lá que eu tô fazendo, então eu vou cuidar de tudo isso, eu ainda vi que a minha mãe ela ainda vai me dar uma grana pra me ajudar, tá? Não precisa se preocupar com nada disso. Tá bom, vou tentar, mas prometo que eu vou arranjar um emprego logo, é tudo que eu mais quero. Eu sei disso. Ó, ah, e eu voltando de viagem, já tá cumprindo com ele, o que, que ele pode me ajudar? Pode ser? Tá certo, tá com fome? Tô pensando em fazer um lanche pra gente. Ah, tô eu tô com fome. Bom dia, meu amor. Vamos levantar? Vamos? Tomar um banho, hum. já separar uma roupa pra você O Davi tá esperando a gente lá na clínica E o Davi vai fazer o que lá? Como fazer o que? Claro, o Davi é doador Esqueceu, eu hein, vamos acordar, amor Ó, já levantei, já fiz um lanche Pra você tomar, você não vai sair Sem comer, nem pensa nessa possibilidade Que eu não aceito a mãe do meu filho anêmica Nessa, que horas são? Muito cedo, vamos, levanta, amor Tá quase na hora do nosso compromisso, vamos hum. Ó, já fiz as tarefas de casa Já botei roupa pra lavar, lavei a louça Passei as roupas, vamos, levanta a gente não pode se atrasar, esse compromisso é muito importante. Vanessa. Chegou um e-mail pra você do Supremo Tribunal Eleitoral. Falei que eu não ia responder, mas eu respondi, tá bom, passei suas informações. Fica de olho, pelo amor de Deus, você não pode perder seu título. Vanessa, por quantos anos eu dormi pra você ter feito isso tudo? Ó, oh, ainda tem que passar no banco, buscar meu cartão, que eu não sei, porque diabos não chegou aqui. A gente vai passar numa loja de bebês incrível, amor, você vai pirar. Não, não, não, não, não quero ir em loja de bebê até a gente ter certeza que ele tá aqui. Amor, cadê a sua confiança? Ele tá aqui, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Tá, só levanta e vamos. Eu não mim, é um compromissão oh, Se você não levantar, vou botar aquela música que você odeia e ainda vou cantar em cima. Não. Te amo, vamos. Caraca, quem foi que eu botei essa mulher na tomada? Não, Marquinhos, tá tudo bem. Tá, tá bom. Manda um beijo pro Davi. É, não, tá tudo certo E Vem cá, e Léo? Porque não consigo Uhum, imaginei Não, tá ótimo Tá, mas tá tudo bem mesmo? Olha, olha, hein Uhum Que nada, meu filho, não deu nem tempo Nem tempo de fazer isso Mas essa noite Essa noite Essa noite eu envergo ele, Marcos essa noite eu quebro ele, você vai ver, eu parto no meio. Com a vontade que eu tô, amor, você vai ver só. Rebeca Andrade, cravei ali em cima. Não, não vou quebrar não, tá? Porque eu preciso das duas partes, a de cima e de baixo. É melhor. Tá, aqui, faz assim. Qualquer coisa, se precisar, você me liga, tá bom? Então tá, fica bem, viu? Beijo, te amo. Eu queria muito que você estivesse aqui, mas os meninos... Mas a gente vai voltar juntos. Tá. Beijo. E aí, tudo certo? Uhum, tudo. Só estranhei um pouquinho o a... tom de voz do Marcos. Preocupado. Porque ele não falou nada? Não, não. Marcos e é a mania que ele tem de sofrer sozinho e calado até onde ele pode. Ian e é a mania que ele tem de se meter no problema dos amigos dele. Se meter não, Bruno. Resolver é diferente. Olha só, Ian. Se ele não quis falar, de repente é porque ele quer resolver as coisas sozinho. Olha só, Bruno. Hum. Talvez um dia, talvez ainda nessa vida, você, você vai ter amigos tão maravilhosos como os que eu tenho e você vai entender tudo. Porque as pessoas elas perguntam, mas vocês não brigam? Não, a gente não briga. A gente se entende, às vezes a gente discorda, discute, mas a gente se ama. E se ama muito. E quem ama, cuida, se preocupa, protege. É esse o sentimento que eu tenho em relação aos meus amigos. É só isso. É. Como explicar? É. É um amor, sabe? é um elo, sabe? Um elo, uma ligação que existe entre a gente. E, e é isso, é um amor que nada e nem ninguém nesse mundo é capaz de quebrar, de atingir, de fazer alguma coisa contra. Entendeu? Entendi. Deu até um ciuminho aqui, porque ninguém nunca falou um negócio de elo pra mim, de ligação, que, é, que, que não quebra nunca mais. Mas para, tá com eu. Com eu. Pa Bruno, para. Tô Olha só. Falando. Você é o meu amor, eu não, eu não nego, claro. Só que eles, eles são os meus amores que vão ficar comigo o dia que você resolver ir embora, se um dia você quiser ir embora. Assim como todos os outros que passaram pela minha vida e foram, eles permaneceram. É só isso. Mas, pode ficar despreocupado, viu? Porque o meu amor com eles é uma coisa fraterna, é uma coisa de irmão. O amor sexual, eu ainda só sinto com você, viu? Só isso. Já gostei mais disso aí, inclusive hoje depois do jantar eu tava Tô pensando... Tô pensando a mesma coisa, já tá passando pela minha cabeça, viu? Então trata de ficar descansado, porque senão o guia... Que já tá chamando a gente... Mas gente, cadê o guia? Ah, tá, gente, esse homem se camufla, olha vale, esse a homem... gente, vambora. Esse homem tá... <risos> esse, homem, esse homem tá lendo, esse homem ele tá fazendo um você. Eu que sei, sei Clara, atrás dessa árvore, vamos <risos> <risos> Ei, hey, guia, maravilhoso, dá um coió nele, quer ver? <risos> Lindo.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 all I know, so wow. you might give yourself away and pay painful price for each mistake but when the candy coating hides a razor blade you can cut yourself loose and use that rage I wish someone would have told me that this darkness comes and goes and people will pretend but baby girl teach you how to fly but I can show you how Sim, eu, eu compreendi, eu compreendi e até gostei. Só que faz o seguinte, manda pra mim, manda no e-mail pra mim, no e-mail que vocês têm. É, porque eu não tô no emissor agora. Isso, você pode fazer isso pra mim? É, não, eu tô com uma certa urgência, porque a Salomé, você sabe como é, é. Né? A Salomé tá querendo viajar, depois que Bruno e Ian viajaram, ela quer ir também. Mas manda no meu e-mail, porque eu não tô no emissor agora. Faz por favor pra mim. Tá ok. Não, eu que te agradeço. Tá bom, tchau.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 Tempestade Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar se quiser eu ligo pra Michelle Eu falo com que você tá cansado Que a gente cancela, ela vai entender Quem tá cansado aqui, Bruno? Não, eu falei que eu tava morto Morto, mas foi, tá cansado, é totalmente diferente. Mas eu tô cansado, eu tô morto Eu tô morto na Europa, amor. Sabe o que eu vim pra poder ficar preso, dormir dentro hotel? Eu... eu... Eu, eu... Eu até poderia ficar aqui no hotel, vendo esse... Esse arranha-céu que você tem apontando pra mim? Se daí que tá mais pra torre de piso, eu tô... querendo. <risos> Mas não, não, não. Eu vou escolher uma roupa, você vai tomar banho, eu vou ligar o Michele e a gente vai sair pra jantar, tá? Vou ligar pra Michele. Aqui? Tá. A água tá boa. <risos> <risos> Sabe o que você falando, meu amigo, com essa cara, ah. eu fico imaginando um leão olhando assim no olho de uma zebra? Só pra entender, meu. o leão caso foi um. Não vamos ilustrar essa frase, ô, ô, ô, Bruno? Br Bruno? Vamos focar? Vamos fo Olha só, eu vou ligar para a Michele, eu até posso tomar um banho com você, mas só porque eu preciso tomar um banho para poder sair também, viu? Aqui, eu só pedi para você pegar minhas portas, tá? É só isso. Ah, já vai começar com a chantagem emocional, vai? você já vai começar. Não falei que o, hum. o palito, Nossa, ah, água. Ah, água, falei que de me dá? Não, <risos> chega, tá. hum. tá. é que as costas, né? Uhum. Aqui, ó. Ou, oh, é Tá bom, Muito deixa bom. eu pegar o sabonete, tá? Só um minutinho, viu? Primeiro você pede, depois começa a fazer dizem yes. Começa, deixa eu se ligar tira, ó. Yes. aqui, ó. E é? Aqui, pode isso aqui, eu ah não. tô linda. Ah, tá bom, do bolo, você vai tirar, você Sim. vai tirar. Ah, Bruno, vamos fazer o seguinte, olha aqui o livro. Tira o sabão, tira o sabão, vai, tira o sabão e sai. Eu tenho muito mais coisa para lavar que você, vai. Eu saio? Sai. Não, você vai ver essa sua roupa. Ah, não, ah, não non a los pronto necesito que yo te diga nada Que você tem <risos> Isso que você falou que não queria sair pra jantar Que tava cansado Pois é, seu Bruno, só que aí o que que acontece Eu saí Eu me diverti, me animei E tudo certo Agora o que que vai acontecer Agora eu vou deitar, eu vou dormir, eu vou descansar E amanhã, meu bem Ai, eu tô pronto pra outra Engraçado, né Eu tô doido pra fazer um monte de coisa Eu tenho disposição, só que eu não consigo Eu tô preso aqui Cansado, sem energia, só tem energia pra uma coisa agora. Ah é, Bruno, o quê Um amorzinho com você. <risos> então quer dizer que pra isso você não tá cansado não, né seu safado? Eu já te falei que sexo me relaxa muito mais do que me cansa, sabe disso? Inclusive você não quer me ajudar a relaxar um pouquinho não? Olha só, Sim. Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Ó, oh. Com a vontade que eu tô nesse momento de fazer essa coisa, uhum. eu acho que eu vou te cansar muito mais do que te relaxar. Ah, é? Eu acho. E o que, que você tá cansando? Ah, sei lá, Bruno, porque ó, ó, ó, ó, olha só. A, a gente tá fora de casa, a gente tá na... na... Na, na, na Europa. Então a gente não vai ficar fazendo a mesma coisa comendo arroz com feijão que a gente come lá no Brasil, né? Então assim, pra começar, eu pensei da gente começar com cinco vezes. Cinco sim cinco que eu acho que cinco é um número cabalístico, né? Só, mas também não pode parar, tem que ser ah. direto. Mas aí como você já tá cansado, tá sem ânimo pra fazer as coisas, eu acho melhor a gente deitar e dormir. O que você acha? Eu acho que você tá negando que a gente faz melhor, hein, Benácia? Não, sabe? não senhor amor, Não tô negando, não. Eu tô pensando em você. Eu tô pensando hum. na sua integridade física, no seu cansaço. É só isso que eu tô pensando. Você falou cinco, né? Pra começar, só pra começar mesmo. Cinco. Como sete. <risos> sete? Gente, é audacioso. Se eu o senhor não pensa. Audacioso. Não, eu não é. tô falando da quantidade de vezes que a gente vai fazer. Não, tô falando da quantidade de vezes que você vai impedir pra parar e eu vou continuar até você perder as forças. Olha, Bruno, Bruno, Bruno, você não promete aquilo que você sabe que você não vai ter capacidade de cumprir, viu? Vai pagar pra ver? Tô sem grana, mas cadê é a maquininha? Faz no cartão, né? Davi, você está desocupado? Sim, tô aqui. Eu queria fazer alguma coisa legal. Legal? O que, que seria legal para você? Hum, sei lá, a gente pode aproveitar para comer alguma coisa na né? tia Lu, o que, que você acha? Você sabe como tá a minha situação, né? De grana. Ah, eu sei, eu sei sim. Por isso eu estou te convidando. Eu pago para você. Não precisa disso, de verdade. Eu... Eu não tenho cara pra isso. Pra isso o que, meu anjo? Pra aceitar, ué. Davi, para com isso. Eu entendo a situação. Por isso que eu tô te chamando pra você ir comigo. Então hoje, eu pago a rodada. Você ser que numa outra oportunidade eu não consiga e você paga. É uma gentileza, uma troca de gentileza. E eu faço a gentileza agora e depois você faz a gentileza. Tá certo assim? Tá bom, você linda. Obrigado. Dessa vez eu vou aceitar, mas na próxima eu prometo um para você que eu vou pagar, pode ser? Hum, como você quiser, mas vamos logo, eu tô com muita fome, eu já quero saber tudo sobre como é que foi a inseminação da Clara, me conta tudo, né? Ah, e a Clara entrou, não deixou nem a Vanessa entrar, daquele jeito, né? Mas pelo que eu sei, ela já fez tudo, e a Vanessa já sabe, né? Já tá marada. Ai, Deus do céu. Eu acho que eu já sei, porque ela tá assim? Deve ser porque eu e a Clara, a gente não falou toda a verdade ainda, né? Vocês não contaram a verdade? Não, mas eu prometi segredo pra Clara, não posso contar. A Vanessa vai pirar quando souber que essa seminação já foi feita há muito tempo. Mais do que ela acha, não quero nem ver. Olha, mas a Clara sabe o que ela tá fazendo, né? Ai, eu, eu espero mesmo que ela saiba o que tá fazendo, ó. Vai se arrumar logo que eu vou te esperar aqui na sala, tá? Tá bom. Ai, Léo Mas é isso então, amigo Ó oh. Nada, bom voo pra casa Não, Léo, tô tão cansado Olha, eu tô exausto com D D de dá Dá Dá trabalho de ser casado com o Bruno É, é Léo, isso me, Olha, Léo Bruno é fogoso, Léo, Bruno é. Acompanhe não, tá? A boca chega... É, olha aqui, amigo, mas... É isso, vai... Faz boa viagem, resolve tudo lá e não demora pra voltar, não. É, tenta ir, vir com mais facilidade, mais rapidinho, pode ser? Isso. É, uhum. Ó, tá, ó. É, vai, eu vou bater na cama agora e vou dormir, Léo. Nossa Senhora, ó. Nada, eu nem me acostumei com o fuso horário, maldito que eu caí, eu durmo. Eu acho que eu durmo. É, tá. Então tá. Tá, Léo, te amo, amigo, boa viagem. Quando chegar, avisa. Beijo. Ai, gente, eu queria deitar, dormir e sonhar. Mas... Parece que faz Provocação. Isso é provocação. Meu Jesus, o que que eu... Vamos deitar. Vamos deitar aí, Foca na cara. Vai focar na bunda dele pra cima pra quê? Quem tem, joga, amor. Quem não tem, pede perdão. Ah, Deus indeniza. Deus indeniza. Com certeza, acho que essa luz. Cadê? Apaga. Dome a senha. a porque a gente não paga a conta. Ai, gente.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 teach you how Ai, você tá bem. A sua voz no telefone... eu achei Calma, que... calma. Tá tudo bem. Eu só liguei pra saber se você ia demorar pra chegar. Ai, amor. Achei que você tava passando mal. Essa voz no telefone, já imaginei um monte de coisa. Achei que você tava morrendo. Ei, eu tô bem. Eu tô ótima. Só que... Chegou uma correspondência pra você. Você não quer ver o que é? Que correspondência? Não pedi nada. Ai, se for cartão de crédito de novo. O gato começou a lindo? O que que foi? Que que é isso, Clara? Então, a inseminação foi feita antes do dia da última consulta. Eu tava esperando o momento pra te fazer uma surpresa. O quê? Eu... <risos> Não, você tá blefando. Você eu... tá blefando. Eu peguei isso aqui da última vez que a gente foi lá na Dra. Jane. E aí eu tava procurando um momento pra eu te contar. Amor, isso quer dizer que... Exatamente o que tá escrito aí. Então quer dizer que... Parabéns, mamãe! A gente tá grávida! <risos> A gente não vai ter que esperar mais seis meses. Ah, que bom! Que maravilha! Será tudo que você queria? Sim, sim, Nossa, tô imaginando a felicidade do Henrique. Não, eu tenho outra coisa pra te contar. Isso é uma boa notícia. Isso não, é eu tenho boa outra notícia. boa notícia. Ele embarca amanhã pro Brasil. Só tem um pequeno detalhe que é um pouco chato nisso tudo. Que detalhe? A gente viaja em menos de uma semana. Então, a gente tem que fazer as malas logo. Menos de uma semana? Não, Maria, olha só, você só pode estar de brincadeira. Maria, pelo amor de Deus, você pode mandar o Vives, por gentileza, por obsequio, atender esta merda deste telefone? Maria, olha só. Maria, olha... Maria o celular é dele, lógico que ele tem que atender o telefone, gente. Hum. Maria, não, não, você vai deixar eu falar? Você vai deixar falar, ah, senhor. Olha só, só quero saber se ela tá bem. Eu só quero uma notícia da minha filha. Eu sou pai, ah, eu preciso saber. Não, Maria, eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso, mas eu tô ficando. Tá? Tô ficando um pouco, já. Ma... Maria. Calma, eu vou... Eu... Olha só. O meu problema não é com você. O meu problema não é com você. Aliás, eu não deveria nem ter problema com o Ives. Não deveria e tal. Sabe, porque ele é pai, eu sou também sou eu, só que é uma notícia da minha filha. É só isso que eu tô pedindo. Você pode pedir, por gentileza, pra ele atender. E, por gentileza, você faz um favor pra mim? Você faz? Manda ele pra puta que pariu. Manda, manda, porque eu tô já bolado com essa história. Tá? E olha só. Eu vou naquela creche, eu vou naquela escola... Tá, eu pego a minha filha, eu sumo no mundo. Ninguém nunca mais me acha, hein? Ninguém nunca mais me acha. Tá, ah, Maria, você não duvida de mim, não, hein? Tá, manda ele atender seu lá, o recado tá passado. Eu sumo no mundo, hein, Maria? Eu sumo no mundo. Gente, mas é um grude esses dois, hein? Toda hora que eu olho pra você, vocês estão assim agarradinhos. Gente, que inveja. <risos> Ai, Michelle, você não sabe o quanto você me faz bem, sabia? Eu sei, sei sim O que vocês vão fazer hoje à noite? Ah, Michelle, sei lá Nossa penúltima noite aqui A gente tá tão cansado, tão morto Que a gente tava conversando justamente sobre Ficar aqui hoje Ficar quietinho Assistir um pouco de TV Se curtir Sei lá, um jantar dois Ou um a três Se você quiser a nossa companhia Seria ótimo ah, A gentileza de vocês, mas eu tenho que fazer algumas coisas antes de voltar pra Paris amanhã. Tem muita coisa pra resolver. E vem cá, Michele. Como é que tá a sua vida em Paris? Porque, daqui a pouco, a gente não falou sobre vocês, sobre a sua vida lá, né? Tá tudo como deve estar. Só a Mona Lisa que me deixa maluca, né? Você conhece ela. Hum. Mas... Eu voltando lá, eu dou uns gritos com ela e vai entrar tudo nos eixos. Porque ela acha que ela não tá trabalhando. Ela tá de férias. Mas ela me diverte. <risos> Vamos fazer o seguinte. Por que a gente não toma um café amanhã, então, né? Pelo menos a gente se despede formalmente. Sei lá quando a gente vai se ver de novo, né? Ué, mas a, a, a Michelle volta, não volta pro Brasil? O futuro a é Deus pertence. Mas ó, fica vocês dois, amanhã a gente conversa, amanhã a gente toma esse café. Aproveita essa noite de transem. transem. tá na cara que vocês estão transando. Tá na cara que vocês estão Só estão fazendo isso, né? Transa muito. A gente tá. O que é? Bruno! Não, a gente tá, tá mesmo. Tá. Tchau, Michelle! Tchau! Tchau! Até amanhã, meu amor! tchau! tchau. Até mais. Até mais! Tchau! Tchau! Vai pela sombra! Né? Te deixei sem graça. Que sem graça, Bruno, Deixa que sem graça. Sem graça. Sem, graça. sem graça! sem graça de falar de sexo perto da Michelle. Até parece que a Michelle é minha amiga. Vou ficar sem graça de falar de um assunto que todo mundo faz, entendeu? E faz mesmo, um assunto que eu nunca tive nunca vou ter vergonha de falar sobre sexo. Parece que foi mais sem graça. Parou, não fiquei. Vem cá. Vamos então comprar essa ideia da gente ficar quietinho aqui hoje pedir alguma coisa para comer e a gente aproveita e fica bem grudadinho vendo TV, o que, que você acha? Bem grudadinho? Bem grudadinho. Então tá bom. Então tá. Mas aí alguém hum. vai ter que sair para poder pedir a comida, mas pode ser depois. Então tá bom. Hum. Mas por quê? Você acha? Ai. Sabe por que eu tenho pensado muito nisso? Se hum. todos os casais são assim igual a gente. Assim como? Ah, assim. Ridículo, você quer dizer? Não, assim, né? Ah, Bruno, sei lá. eu acho que... Se existe amor, se existe sentimento, se, se tem cumplicidade, se um embarca na loucura do outro, tipo, aceitando vestir o pijaminha do outro. Eu acho que se é um sentimento verdadeiro, se é se é algo que existe uma troca, né, uma via de mão dupla, eu acho que sim, nós somos igual todos os casais. Só que... Eu não me preocupo tanto assim com os outros, não penso tanto assim. Só, só da gente estar aqui, da gente estar junto, da gente estar construindo uma coisa legal, da gente estar viajando, só isso já, já me realiza muito. Hum, eu, também, eu também me sinto um homem muito realizado, sabia? E deixa eu te contar uma coisa. Sabia que quando era mais novo, eu queria muito saber, saber qual é a sensação, qual é a sensação de realizar um sonho. E agora eu já sei. Já sabe? Uhum. Qual é? É essa. Essa aqui de estar olhando pra você. De verdade, Bruno, eu acho que eu realizo um sonho toda manhã quando eu acordo e você tá lá do meu lado. E olha que eu já realizei um sonho grandão, tá? Desde que você entrou na minha vida, seu marrento. Assim, sonho de várias formas, porque... É a nossa família, somos nós dois. Um casamento, muita coisa acontecendo, essa viagem. Tudo que a gente planejou, tudo que a gente tem feito há dois. Eu acho que isso é realizar um sonho. Eu... Eu acho que eu já realizei um sonho com você para as minhas próximas, sei lá, duas, três, quatro vidas que vêm aí pela frente. E vou te falar uma coisa do fundo do meu coração. Se eu pudesse escolher. Eu queria muito te encontrar na minha próxima vida, sabia? Ai. Você sabe usar as palavras, né? Sei! <risos> Mas agora eu acho melhor a gente usar os talheres pra gente poder comer, ah, que eu tô com fome. Vamos comer, depois a gente vem cá ver um filme. Ó, novo. Falando nisso, acho que chegou. Então, Graças a Deus. Que eu hoje? vou te falar, hein? Vamos um com Alguma coisa boa pra gente poder assistir. Porque televisão na é uma porcaria. Não entendo nada que eles falam. Para que passa as pepas e não fala ah, nada. É outro filme. Mas vamos comer, vamos. Vamos, ó, hoje eu vou te servir, hein? Olha, por favor, senhor, eu quero saber o que, que você fez para esse nosso jantar, tá? Porque, surpresa, não deixou os cabelos que estava pedido. Aqui. Não esqueceu nada, tenho certeza. Esqueci só uma coisa. Vou te perguntar... O quê? Você tá mesmo feliz com essa viagem? Claro que tô, Marina. Isso lá é pergunta de se fazer pra uma pessoa nas vésperas da viagem? Não mesmo. Mas eu precisava me certificar, né? Eu preciso saber se você tá feliz. Tô sim, tá? Tô muito feliz e pode ficar tranquila com isso, tá? Tá ah, bom. Então vamos fazer o seguinte vamos embora pro mercado Porque eu ainda tenho que ir na minha mãe apanhar o Francisco E fazer o nosso jantar vamos Tá embora. bom, então, vamos lá. Oi meninos do blog, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos arrasar, hein? Tô cheio de novidades pra vocês, meninos! Ué, vai sair? Vou sim, eu esqueci de te avisar Eu vou encontrar um casal de amigos do, dos meus pais Eles têm uma rede de farmácias Caramba, eu me esqueci completamente. Verdade. Então, é, enfim, tô torcendo pra eles terem algo, né? Pra que eu possa trabalhar, sei lá. Mesmo que seja temporário, que ganhe um pouco, mas... Preciso muito desse emprego. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo pro nervosismo não te atrapalhar, tá? É, tá bom. Como que eu tô? Hum, você tá um gato. Então agora eu já tô indo pra que eu, sei lá, chegar lá suado, anotado, né? E como é que você vai? É, eu vou andando. De jeito nenhum. Calma aí. Toma. Tá. Pra que isso? Pede um carro pelo aplicativo, vai em segurança, já tá de noite, sair agora é muito perigoso. Então é melhor você ir com segurança e fazer tudo direitinho, tá? Você nem existe, sabia? Mas eu não sei nem quando que eu vou conseguir pagar isso pra você. E quem tá te cobrando? Toma isso daqui pra você ir e voltar em segurança. Eu sei que se fosse ao contrário, você faria o mesmo. Então vai e volta em segurança, tá? Você é o melhor namorado do mundo, sabia? Ah, <risos> vai, tá? Vai em segurança e depois você volta pra me contar tudo, hein? <risos> então... Voltamos pro blog pra contar mais novidades E eu quero saber de você Você ainda não se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Corre, ativa o sininho pra não perder um vídeo do canal E ó, se esse vídeo aqui chegar a 10 mil visualizações Eu prometo que vai ter novidade Então aproveita, compartilha com todo mundo Comenta aqui embaixo Dá like e espalha o nosso canal pelo mundo, hein? Eu tô contando com você, tá bom? Beijo, tchau! Nada mal pra nossa pela última noite na Europa, né? Ah, normal, né, Bruno? Com você tudo é sempre bem feito. Olha que você nem viu ainda o que eu planejei para nossa última noite. <risos> Olha, depois de tudo que a gente fez aqui em cima dessa cama, sabia que eu tenho até mesmo de descobrir. Vamos <risos> yeah. fazer uma promessa. Eu eu e você, mais ninguém. Que promessa? Promete que... Vai ser sempre eu e você. que a gente sempre vai viajar. Mesmo que... Seja no nosso apartamento. Sem sair de lá, sem... Ir pra lugar nenhum, mas... Acho que sempre vai ser eu e você. prometo fazer o impossível pra isso, sabia, Bruno. Pra gente poder fazer cada vez mais isso daqui E ó, você sabe que a gente tem liberdade um com o outro Se caso alguma coisa não estiver legal, se caso alguma coisa não estiver... agradando, você pode chamar, pode cobrar A gente pode indagar, pode reclamar Casamento é isso, viu? A gente só não pode deixar que nada e nem ninguém atrapalhe os nossos planos nem mesmo nós dois. Então a gente tem um combinado? <risos> eu gosto dos seus combinados. Só que agora... Bruno, a gente tem que levantar, a gente tem que tomar um banho. Meu Deus do céu, pra você sair dessa cama. não vou que levantar nada vou ficar aqui comigo. <risos> Bruno, Sim. se a gente não sair dessa cama agora, hum. a gente vai acabar dormindo desse jeito, ó. Sem roupa Eu gosto Eu gosto desse dele Ah, você gosta de dormir uhum. pelado, é? Uhum. Você gosta? Uhum. Eu topo Você topa? Ah, uhum. é? uhum. então também topo Não hum. hum, Não Ah, olha só, quase nunca me estresso Tem certeza? Absoluta Tá, nem tanto. Não. Ai, que sorte, Jardel. O que acontece é que o ele me tira do sério, sabe? Tudo que eu quero fazer com a minha filha. você eu peço pra eu dar um passeio com ela, você eu peço pra ir levar ela na escola, pegar ela na escola, ele nega. Tudo ele nega. Cara, isso tá me deixando muito irritado. Ai, sei lá... Eu acho que... Eu não gosto de me meter muito porque esse assunto não me compete, sabe? Mas... Conversar, de alugar, sempre é o melhor caminho. Hum. Tá, você tá certo. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu faço? Eu já sei. Eu vou bater naquele prédio lá dele. Eu vou bater assim, ó. Já, já deu, ó, aqueles. Livres! Abre! Não abriu o quê? Vou começar a berrar naquele prédio todo, meus vizinhos tudo aparecendo na janela, quero show, eu quero luzes. Aí vai vir a Dona Carlota, vai vir a Dona Carlota. Amo? Que é a Dona Carlota? Ah, uma vizinha fofoqueira lá, que mora no prédio do Ives, lá sabe o que eu faço, eu vou me unir a ela, vou botar minha armadura de gladiador, ela bota dela também, vai nos dois pra cima dele, aí eu quero ver. Aí eu quero ver quem é Ives. <risos> tá, mas amanhã eu resolvo isso. Amanhã eu resolvo isso porque eu não tô afim hoje de me estressar, não vale a pena. Mas enquanto isso eu vou... Eu vou pra casa, né? Vou pra casa dos meus pais, que tá rolando ah, cobrança, né? Você eu já vou... vai. Eu tenho que ir, né? Morando Sim. sozinho, com os mulheres, com os velhos, na verdade, fica aquela cobrança em cima de mim. Porque você queria que eu dormisse aqui? Achei que você fosse ficar. Pra dormir também? Pra dormir também. Ai, não, já deu é que eu não quero que você pense que eu tô me aproveitando. Eu não tô pensando nada. Só quero que você fique. Só isso. Bom... Você assim, tá pedindo assim, com tanto jeitinho? Assim, você tá insistindo muito, né? Eu não queria, ir, porque, quer dizer, eu não queria, é, eu não queria ficar, eu queria ir, sabe? Assim, ah, me deixe partir e tal. Só que então, você tá pedindo com tanto jeitinho. Vamos pensar, se a filha. Pede de novo, pede de novo. Vou falar que eu vou embora, vai, peraí, vamos sair, Já dela tem que partir. Ai, por favor, calma. não tá doida, filha. Eu quero sentir a noite. Eu quero olhar as luzes que... Olha, linda amigo, olha, você arrasou. Ah, Ela tá... que bom, Nando! Pelo visto, o que não gostou do que eu mandei, né? Porque olha a carinha dele. Ah, o okay. quê? O que foi? O que, que foi o quê, Rafa? Aconteceu alguma coisa? Não, ah, Tá tudo bem. Eu só tava pensando em como contar pra vocês. Na verdade, eu tava esperando você chegar pra poder dar notícia pra todo mundo junto. Que notícia, Rafa? É, gente, peraí, eu, eu, eu, eu voltei e já tem tensão, tipo, o que, que foi que eu perdi? Calma, tá, tá tudo bem, é só sobre minha viagem com o Henrique mesmo. Ai, gente, então tá, tá tudo certo? Tá tudo bem, a gente tem muito tempo pra planejar sua viagem. Na verdade, a gente não tem... É. Como não? Ô, Rafael, vai, vomita é. logo, que você tem que falar, fala logo, gente, tô com a paz de uma criança. Tá bom, tá bom. É, a viagem foi antecipada uhum. E que acabou tomando a vaga de um garoto que desistiu do curso E eu só vou ficar para o batismo do Francisco porque a Marina pediu ela, que é que é. ela falou que o batismo ia ser na, na igreja lá do pai da criança uhum. Mas depois do batismo eu vou embora E depois disso só volto depois de 12 meses Tô gostando de Pô, a gente acabou de ficar, comemorar a volta de um e já tem que planejar a ida de outro. Então, eu também não precisa de pacar de doido, né? Porque eu fiquei fora 10 dias, eu fui lá, fiz meu sexo, minha lua de mel, voltei e tô aqui. Rafael tá viajando e vai ficar fora 12 meses, né? É. Mas também já foi pra São Paulo, agora vai, na onde é que, que vai, tá aí, daqui a pouco tá na lua, mas não tem é. problema. Rafa, olha só, essa semana, semana que vem, a próxima, esse tempo mês tempo, rapaz, todinho, a gente vai comemorar, a gente vai ficar sim, junto, a gente vai fazer tanta coisa legal. Assim, assim, a porra, sim, a gente, sim, gente não vai se segurar aqui, a gente vai ficar sim, junto o tempo todo. Rafa. A gente não tem todo esse tempo. Tá, tá bom, não tem 15 dias? Então tá, tá bom, viajo a gente faz Depois de amanhã. O quê? Eu viajo depois de amanhã.